Vinheta de abertura, TV Minicom Mais municípios foram Andréia selecionados Chavias. para o programa Cidades Digitais Confira os detalhes na reportagem de Daniela Proença A nova lista inclui 262 cidades Elas somam 6 milhões de habitantes A maioria desses municípios não tem nem 5% das casas conectadas à internet assim o Ministro das ouvir, Comunicações, Paulo Bernardo médicos nos municípios onde não tem, nós temos que fazer o, o, o, os nossos programas para levar internet, porque as pessoas querem é, ter acesso à informação, querem conversar com a família, querem melhorar o, o acesso à, à saúde, o acesso à educação, e isso é um dos caminhos que vai levar o Brasil a, ser, a se consolidar cada vez mais como um grande país, como uma grande potência no plano mundial, os municípios escolhidos estão distribuídos por 26 estados brasileiros. As unidades que mais vão ter cidades beneficiadas são Minas Gerais, São Paulo, Maranhão e Bahia. Esta é a segunda fase do programa Cidades Digitais. Na primeira etapa foram selecionados 80 municípios para um projeto piloto. Agora, com a segunda lista de cidades, a iniciativa vai contar com recursos do PAC o Programa de Aceleração ao Crescimento. São 201 milhões de reais. As cidades selecionadas vão receber redes de fibra ótica. Os servidores municipais vão ser treinados para lidar com a tecnologia. A ideia é modernizar os serviços públicos e permitir que os cidadãos possam, por exemplo, marcar uma consulta ou fazer a matrícula do filho na escola pública pela internet. As cidades digitais também vão ter pontos livres de acesso à rede. Nós vamos ter pontos que vão ser escolhidos, por exemplo, na praça, no ginásio de esportes, no, enfim, lugares onde vai ter é, Wi-Fi gratuito para a população. Isso também ajuda a disseminar e popularizar a banda larga. Depois da escolha das cidades, o Ministério seleciona as empresas que vão implantar a infraestrutura nos municípios. Elas são responsáveis pela elaboração do projeto de redes. Esse projeto precisa ser aprovado pelo Ministério das Comunicações. A nova lista de cidades beneficiadas está no nosso site. O endereço é www.comunicações.gov.br. Vinheta de encerramento, TV Minicon.